de Alta Floresta, secretário, o estado de Mato Grosso já é atingido pela terceira onda, conforme o estado já divulga, e esse impacto pode vir nos próximos dias. A alta Floresta já está se preparando para essa situação? É, eu acredito que numa ação é, preventiva, ela é sempre mais útil e eficaz do que uma ação curativa. Então, nós precisamos saúde é antecipar problema, né? É a velha história. Se eu sei que todo ano tem chuva e aumenta a dengue, eu tenho que começar a agir contra a dengue antes do período da chuva. Se nós já fomos informados que a terceira onda está, e hoje é confirmada, inclusive pelo secretário estadual de saúde, que dentro de 15 a 20 dias nós vamos ver um aumento muito grande de casos, nós temos que nos preparar e preparar a população para isso. Na verdade, para não aumentar de forma exponencial não aumentado de forma exponencial, isso quer dizer o quê? Isso já é um alerta, uma preocupação de, do município não suportar essa demanda? Isso é um alerta, uma preocupação do município, do estado, de, do próprio Brasil não suportar essa demanda. Nós estamos há um ano e meio na pandemia e essa demanda ela não é uma demanda só dentro do sistema de saúde. Os profissionais hoje estão extremamente cansados, é, a dificuldade de conseguir licitações a preços que favoreçam a compra de insumos, de medicamentos, isso não quer dizer que a gente não tenha, o município já licitou se preparando para isso, tá? então assim, já estamos tomando ações que previnam e é, essa é a base do nosso trabalho por hora. No final de semana, aí, a Secretaria de Saúde, em conjunto com Polícia Militar, com agentes de endemias, com vigilância sanitária, esteve percorrendo o município. Qual o sentido dessa vistoria, dessa visita, dessa fiscalização? Um sentido orientativo, um sentido de verificar onde estão as falhas, de tentar cobrir as falhas, de pedir ajuda ao comerciante, que não quer fechar, a população que quer ir naquele barzinho é, e orientar também o trabalho dos nossos fiscais. Né? Por que tudo isso? Porque essa ação conjunta é para intimidar? Não. Porque a vigilância, muitas vezes, eu baixo um decreto: vamos lá, 50% da capacidade do local, correto? Quem determina o que é 50% da capacidade do local é a vigilância? Não, é o Corpo de Bombeiro. Agora me diz uma coisa, diante do que foi visto aí, está sendo feito o quê? Na verdade, um estudo, porque vem uma nova alteração em decreto por aí. É, o estudo é justamente para isso, determinar os locais, é, quais são a capacidade, a real capacidade, é, se realmente existe riscos naquele ambiente, se não existe, para poder orientar decreto. Então, é, é um estudo. Antes de tudo, é um estudo e é uma ação orientativa, que vai ocorrer no comércio noturno, mas que sim, também irá ocorrer no comércio de ônibus. Onde que a secretária visitou tanto, tanto que fui perceber? <risos> Olha, a secretária foi... acho que eu fui começar a ser apresentada para todos os cantos do município, porque a gente, no dia a dia, conhece um pedaço do município, você não conhece a realidade do município. Então, particularmente, eu não conheci o Chora Viola, por exemplo, né? e, e fui para lá dentro, a Lagoa da Mata. Também fui para lá. É, chácaras, para lá do motel Mirage, onde eu fui para verificar florestas clandestinas. Então, assim, a secretária trabalhou até as duas da madrugada na sexta-feira. O que a Alta sábado, Floresta fevereiro. pode esperar nos próximos dias? A alta Floresta pode esperar mais ações fiscalizatórias e de levantamento de dados, né? E é, pode esperar maior pedido de ajuda à população e pode esperar um novo decreto. Doutora, em relação a esse final de semana, alguma coisa lhe impressionou do que a senhora viu nessa visitação em loco? Muita coisa me impressionou. Quando a gente pauta aumento de casos, e aí se vocês quiserem eu posso trazer para a imprensa é, gráficos que são fornecidos pela Unemate, né? é, dá para notar bem a questão do aumento por número de meses, relacionados a feriados, relacionados realmente a festas de final de ano, a Dia das Mães. Então, a gente consegue perceber esse aumento de casos diante de aglomeração. Então, está havendo falha é, comportamental. Né? Então, assim, eu entrei, é, festa clandestina, vamos supor, eu cheguei em festas com 50 pessoas, no meio de uma chácara, Praticamente no meio do nada. Tá? São 50 pessoas reunidas, todas sem máscara, né? é, sem uso de máscara, sem nenhuma prevenção, vamos colocar assim. E falando, olha, era uma festa de aniversário, vocês têm que entender e tal. Eu preciso entender a necessidade da pessoa, sim, comemorar um aniversário. Mas ela precisa entender o risco de uma pessoa contaminada naquele ambiente, essa cepa agora, um, contamina em torno de oito a dez pessoas. O que isso vai significar? E esse um dali, mais oito, mais dez, e aí nós vamos aumentando. A chegou a ser hostilizada alguma dessas, dessas visitações? Sim, cheguei. Cheguei a ser hostilizada, cheguei a ser... É... Ameaçada? Entre aspas, sim, né? Cheguei a ser desrespeitada, mas o meu papel não é, não é dar voz a nada disso ou entrar nesse embate. O meu papel é fazer o que eu tenho que fazer, tentar alertar a população. Nessa linha ainda, isso intimida de alguma forma a senhora? Não, não. É por isso que a gente normalmente vai com apoio da força tática, né? Eu não vou entrar no embate, não tenho poder para isso, não tenho legitimidade para isso é, e não posso. Mas é, eu também não vou, não vou levar um tiro sozinha, né? Então, por isso, a força tática. São ações que devem continuar. São ações que vão continuar. Nós temos um período, o pico de 15 a 20 dias começa a ser sentido nos hospitais, né? e são o ciclo da doença é entre 27 e 32 dias se eu tenho de 15 a 20 dias nós já vamos estar em junho o pico mesmo vai ser sentido conforme é, reunião com médicos e pessoas técnico entre 20 de julho e aí para ver um declínio final de agosto então nós temos que nos preparar para os próximos três meses se a gente conseguir Mudar esse comportamento, a gente passa bem. Secretária, é, o município está preparado para a nova cepa de Covid indiana? Tem leitos suficientes, tem profissionais? Eles estão capacitados em relação aos sintomas? Ou mesmo já reconhece quais são os sintomas? Tem o um treinamento para reconhecer como se trata essa nova cepa? É, o município está trabalhando com a equipe médica para que se monte uma norma técnica. Né? Se há de conviver comigo, que quem define tratamento é médico. Então eu preciso que eles façam uma norma técnica para o município, diante do conhecimento, diante de estudos, que é quem vai ter, determinar isso. Mas o município sim já começou a ter reunião. Na sexta-feira eu tive reunião com os médicos para poder fazer isso. É, na sexta-feira também Começou o processo licitatório Dos medicamentos mais utilizados Tanto medicamento para intubação é, Analgésicos a, a lista de A lista básica nós já licitamos Alegações recentes de que o Estado Não tem feito repasse regular Ao hospital conveniado A Secretaria já tem conhecimento dessa situação? Olha, a Secretaria Ela Vamos dizer assim, ela recebe o repasse e ela faz esse repasse. Como eu disse para vocês, até onde esse repasse foi feito, é uma coisa que eu realmente preciso confirmar. Que concorde comigo, eu assumi na sexta-feira de manhã. Então, eu não vou ter, nesse momento, condição de prestar todas as informações. Mas eu me predisponho a pegar o número do seu telefone, conversar com a minha equipe e te prestar essa informação. Secretária, apesar das dificuldades da secretaria em adquirir medicamentos profiláticos para prevenção, um grupo de empresários fez uma doação. É, mas quando esses medicamentos, na maioria das vezes, chega na mão dos médicos, ele não faz a prescrição para os pacientes. Mesmo tendo a, a opção de assinar, mesmo o paciente tendo a opção de assinar um termo de responsabilidade, isso vai ser observado? Vai haver uma dedicação da secretaria na questão da prevenção contra a doença para toda a população? Pois os médicos atuais só receitam de pirona, ibuprofeno nos pacientes positivados. Veja bem, prevenção medicamentosa, até aonde eu conversei com os médicos, né, não existe. Então, é, você... Pode aumentar a quantidade de, de vitamina que você toma, você pode aumentar a luz solar, mas vocês estão me perguntando especificamente de algum medicamento preventivo, tá? Então, é, não se tem. Apesar disso, várias prefeituras no país afora aplicaram e tiveram excelentes resultados. Isso não, não pode ser analisado também num contexto? Eu tenho médicos trabalhando nisso e fazendo uma normativa, uma norma técnica que será um protocolo técnico seguido pelo município. Tá? Já tivemos reunião na sexta-feira, já entrei em contato com eles no domingo, hoje essas reuniões continuam para que seja definido um protocolo. Esse protocolo, ele é um protocolo referendado. Pelos médicos para que seja aplicado dentro do município de Alta Floresta. Tá, ah, e se o médico não quiser é, seguir o protocolo, ele também não vai ser é, penalizado pela secretaria? Uma vez que o município tenha um protocolo, esse protocolo ele deve ser atendido, tá? É, e a partir daí nós temos questões técnicas de responsabilização de uma série de coisas, mas. Primeiro, é necessário se ter esse protocolo. Obrigado, secretário. Então...